Renata Corrêa, nossa é, querida professora Renatinha, já foi professora aqui né, em Bimurubi e a gente já convidou ela para que ela retorne aqui para dar aula para a gente, ou então essas palestras aqui. A professora Renata também é, ela, é, ela dá aula em várias instituições na área de pós-graduação e ela tem uma empresa que atua nessa área de, de treinamentos, de capacitação é, para profissionais liberais, é, para influencers, é, para criadores e por aí vai. E, e hoje ela vai falar para a gente de, é, também nessa área, área de marketing de influência, vai falar sobre live marketing. Bom, eu já falei bastante aqui, convidei vocês para os nossos eventos, teremos novamente evento hoje à noite e amanhã de manhã e à noite também teremos evento é, ao vivo. Tá, então, pessoal, obrigado pela presença de vocês. Estou vendo aqui que a gente já tem quase 90 pessoas, diversos alunos, é, muitos professores. Agradeço a, a participação de todas aí. Mas, Renata, é com você. Seja muito bem-vinda aí ao nosso segundo dia aqui do Marketing Week. Ok, é uma honra estarmos aqui. Obrigada por mais este convite. O que é Live Marketing? né? Então, é, quando a gente trabalha as lives né, ao vivo, porque são os eventos ao vivo, que a gente chama de Live Marketing, é para que a gente possa ter esse engajamento, possa ter essa interação com a nossa audiência, com o nosso público-alvo. Né? Inclusive, hoje a gente vai fazer um evento ao vivo daqui a pouco aqui, tá certo? Se tiver alguém aí que queira participar comigo, a gente vai entrar ao vivo numa live pelo YouTube para que eu mostre para vocês os bastidores, como é que acontece isso, tá? Então, daqui a pouquinho, fiquem aí que a gente vai fazer essa experiência ao vivo. E, e aí, toda vez que a gente tem esse, esses eventos ao vivo, a gente naturalmente vai falar de um conteúdo, né? Inbound Marketing, que é o Marketing de Atração porque tudo no marketing digital começa com um bom conteúdo né então você trabalha esse conteúdo para que você possa ter engajamento para que você possa ter é, o buzz marketing né que é viralizar a, a, o que você tá falando ou a sua marca enfim para que você realmente possa ter aí um bom posicionamento de marca tá então Nada mais é do que webinários, né, é, que são essas aulas, né, então videoaulas que a gente faz, para que a gente consiga alcançar cada vez mais a nossa audiência, o nosso público-alvo, certo? É, também no ramo de artistas, influencers, enfim, eles fazem né, os eventos da mesma forma, sempre com o objetivo de fazer com que a marca tenha esse engajamento, esse bom posicionamento do mercado e também para que a marca possa ser conhecida, né? Por quê? Porque a gente trabalha no marketing, né? O mercado, para que são estratégias, para que a marca tenha um bom posicionamento de mercado. Mas, Sir, se você quiser ir fazendo, alguém tiver perguntas, enfim, a gente pode fazer interativo, tá? Se alguém tiver é, alguma pergunta, pode me interromper que a gente vai... Renatinha, fica tranquilo, fica tranquila, a hora que for é, alguém tá. fazer uma pergunta, ou que é, não só alunos, ou se algum professor quiser fazer alguma pergunta, coloquem aqui no chat, ou então levanta a mãozinha aqui, que a gente, é, eu, a gente interrompe um pouquinho aqui e já vai participando aí, fica tranquila, fica à vontade. Tá, tá bom, bom, então. Ah, deixa eu te falar, hein, é... Renata, já te prevenindo uhum. aqui. Eu já tô vendo uma mega galera aqui, ó, que que das disciplinas de, de de experiência, né? Então você Uhum. Você vai falar desse tema aqui também, olha, eu tenho certeza que essa, essa turma vai estar assim duplamente interessada aqui, porque já está uhum. bastante informada sobre esse assunto e vai ser muito legal para eles se interarem ainda mais sobre esse assunto tão uhum. atual, tão relevante, né, quanto experiência, e que tem tudo a ver com live marketing, nessa experiência em tempo real, que é muito bacana. Uhum. exatamente. Exatamente. E, e a ideia é que vocês também vocês sabem bastante a teoria, mas é para passar os bastidores de como que funciona, né? Mas é, hoje em dia no marketing, a experiência com o consumidor, brand experience, que é a experiência com a marca, hoje é tudo, tá? Então assim, o produto, as marcas copiam, tá? Agora, a experiência que você faz, a experiência que você, como você engaja, como que você responde, né, então, por exemplo, é, quando é, o meu público interage comigo pelo WhatsApp, eu, eu tenho uma estratégia muito forte de WhatsApp Business, né, que eu uso. Eu não uso muito nem a, as redes sociais, sim, mas eu tenho um grupo, né, forte que eu trabalho muito as estratégias no WhatsApp. Então, eles interagem comigo e, e eu, ao mesmo tempo, quando a gente tem, tem um diálogo, né? Não é uma máquina que está por trás, né? Então, a gente tem, assim, toda uma, uma forma de reciprocidade, sabe? Por quê? Porque é isso que funciona. Hoje em dia, é claro, tem os bots, a gente tem cada vez mais automação, eu faço automação e-mail marketing também, né? Quando a gente dispara os e-mails, enfim, pela minha landing page, que é a página de vendas dos meus cursos online, enfim. Eu tenho a RD Station, né? que é a, a, a plataforma que integra com a minha página de vendas, e aí a gente tem o funil de vendas, né? que vai disparando os e-mails. Só que na hora que entra, né? Porque tudo vem para o meu WhatsApp, né? Na hora que entra para o WhatsApp, ou sou eu que falo com a pessoa, ou é uma pessoa que é me auxiliar, tá? Então, ou seja, a gente trabalha a humanização da marca. Por quê? Porque é, se você não tem esse contato muito forte, né? Quando a gente está falando de brand experience, é, você não consegue. É ter é, esse engajamento e depois, né, o que a gente espera é vender, né, o nosso produto, o nosso serviço, tá? Então, claro, eu sou muito a favor da automatização, mas também da experiência humana para que você consiga ter essa reciprocidade com a, a sua audiência, tá? Então, isso é muito importante, que é o que a gente vai fazer ao vivo daqui a pouco aqui, tá? E com esse engajamento, enfim, para vocês verem como é que funciona tudo isso. E é, quando você trabalha no meu mercado, por exemplo, de infoprodutores, eu não sei se vocês sabem o que é infoprodutores, mas eu vou é, colocar aqui o conceito, são produtores de conteúdo, tá? Então, ou seja, produtores de informação. Eu sou uma professora universitária, né? E também trabalho com infoprodutos. Por quê? Porque eu tenho os meus produtos digitais. Então, é, o que, que a gente faz? A gente é, passa o conhecimento adiante por meio do quê? É, tanto da divulgação das estratégias de Google Ads, Facebook Ads, que vocês sabem bem né, disso daí, que trabalhando todas as estratégias de tráfego pago, né, que são é, a mídia paga, e também as lives. Então, por exemplo, uma vez por semana eu tenho lives ao vivo com a minha audiência para trabalhar o empreendedorismo digital, falando como que as pessoas podem né, trabalhar é, os seus produtos digitais. Então, isso é de forma constante também, porque uma outra pergunta que sempre me fazem, sabe, matéria assim, Ah, Renata, eu entrei no digital, mas está difícil, eu não consigo vender nada, eu não consigo ter seguidores, eu não consigo isso. Gente, é constância, ou seja, você tem que estar, tá, se você falou uma vez por semana... Fazendo lives precisa estar uma vez por semana, porque a sua audiência vai estar lá te esperando. Entendeu? E mesmo se você não tiver, é, mesmo se a audiência não está lá naquele momento, depois você é, divulga a gravação da live. E isso faz com que a pessoa também assista depois. Entendeu? Então, quando a gente trabalha esses eventos online, ao vivo, né, é para isso para que você consiga ter essa interação com o público. E, gente, não sei se vocês perceberam, mas cada vez mais as marcas entram ao vivo, é, os infoprodutores, assim como eu, entram ao vivo. Por quê? Porque isso é, é como se fosse um canal de TV, né? Outro dia eu estava entrevistando o Rogério Gozzi, que é o meu amigo, é o maior canal de anatomia do mundo. Ele tem um milhão e 200 mil seguidores. Eu falei, Rogério, como é que você começou, né? Eu entrevistei ele. Aí ele falou, Renata, eu entrevistei fazendo videoaulas para os meus, eu comecei fazendo videoaulas para os meus alunos de anatomia e foi crescendo, crescendo, crescendo. Hoje ele é totalmente monetizado pelo YouTube, né? E também pelos cursos dele. Então assim, só que ele falou para mim, Renata, é, aqui no no YouTube é como se fosse um canal de televisão. Se você não é visto, você não é lembrado e você tem que estar tá naquele horário, se você marcou, precisa estar naquele horário, precisa estar, tá, a sua audiência vai esperar, né? É, porque quando a gente começa no digital, a gente fala, ah, a gente vai trabalhar autônomo, protagonista, enfim, né? E aí a gente fala, ah, não, hoje eu não estou afim de fazer, hoje eu estou cansada. Não, precisa ter aquela disciplina, né? Precisa ter é, todas as estratégias mercadológicas que a gente sabe, tá? Para que Renata! Você... Tá. Opa, posso te interromper um pouquinho? Claro, claro. Opa, não, para deixar você respirar um pouquinho aí, que <risos> se não parar. É, essa... é. É... <risos> eu disparo, né? Eu o assunto estava tão bacana aqui, mas é que você fez um comentário tão bacana entre as suas falas, na sua uhum. fala aqui. Né? Você falou que a importância uhum. do live marketing está relacionada principalmente com o contato com as pessoas, com essa interatividade, que na verdade isso... É, talvez seja a principal coisa de um outro termo que você utilizou agora há pouco também, que é do inbound marketing. Né? Por que, que nós fazemos inbound marketing? Por que, que o marketing digital está tão é, evidente? Né? Pela possibilidade é, dessa da interatividade, né? desse marketing de mão dupla aí eu, eu queria até que se você pudesse comentar assim benefícios vantagens né dessa tendência dessa dessa interatividade aí enfim você já está contando aqui mas eu achei que valia a pena a gente parar para destacar aqui o quão importante é isso tá o embalo de marketing é o coração do marketing digital né porque se você não tiver as estratégias o que que é o embal de marketing é o um marketing de atração você atrai o seu público para sua marca e você atrai como? Por meio de um bom conteúdo, né? assim que você começa todo o engajamento. E é, quando você trabalha o conteúdo, a sua audiência vai ter dúvidas, vai sugerir, vai curtir, vai comentar. Né? E, e aí faz todo sentido você ter essa interação por meio das suas é, mídias digitais. O Twitter é muito forte com isso, é, a, o TikTok também agora está muito em alta, é, os vídeos curtos, né? então você vê que no YouTube cada vez mais, né? os shorts, os vídeos curtos, é, no próprio Instagram, cada vez os rios, re, né? as estratégias de rios. É, quanto mais você fizer vídeos que possa interagir, que possa movimentar, que possa animar, que possa entreter, quanto mais você conseguir fazer esse tipo de estratégia, mais você vai ter engajamento com a sua audiência, né, e é isso que é a troca no, no digital, né, que a gente chama da reciprocidade, é, você trabalhando esses gatilhos mentais junto com a reciprocidade para que você consiga ter um bom posicionamento de marca, tá, então em balde marketing é isso, vamos, vamos dar um exemplo prático, tem algum aluno aí que tem um hobby de fotografia, tá? É, se ele fizer é, um Instagram colocando dicas de fotos, é, como faz, de que forma, é, enfim, né? Quais são o, as ferramentas que ele usa, o, os produtos, enfim, né? Tudo isso faz com que ele vá é, vai tendo cada vez mais engajamento com a sua audiência, tá certo? Bacana, muito legal, legal, Renata, que <risos> joia. acho que deixou bem claro aí essa parte. Tem mais perguntas aqui? Por enquanto não. Olha, é, ele falou... A professora de anatomia no digital nos mostra que todas as profissões devem estar conectadas e podem ser tornar influentes. Isso. Exatamente, professora Eliana, né? Então, todos nós somos influencers de alguma forma. Nós, professores, mesmo em sala de aula, no presencial, a gente já é um influencer, né? Por quê? Porque a gente está influenciando é, os estudantes para que eles possam é, ter é, caminhos diversos e na vida. É... De... Principalmente o caminho aplicado, né? O caminho na prática. Então, todos nós aí que temos o dom da comunicação, né? a nossa voz, a gente consegue influenciar. E os estudantes também, né? Então, cada vez mais, eu sempre recomendo que é, mostre o que você sabe fazer, né? Então, tenha visibilidade, seja num canal no YouTube, no Instagram, enfim, qualquer mídia. Tá? E também recomendo o LinkedIn, seja para estudante, para nós professores, enfim. Né? O LinkedIn também está muito forte no LinkedIn Ads. Né, trabalhando uh, o público uh, né, que trabalha com o profissional, então é uma rede posicionada assim para o profissional. O que, que você acha da gente fazer o um evento ao vivo lá, Marcir? Eu que, acho tá? excelente, aliás, eu acho que a galera está nada, Renata, como falar de interatividade causando essa interação, né, que é o que você está propondo agora. Eu acho sensacional, sensacional. Queria perguntar para a professora Renata, é, para quem trabalha com marketing, e, mas só que é mais introvertido, não gosta muito de aparecer, não gosta muito, assim, de falar com muitas pessoas, é mais na dele, é uma certa desvantagem isso? Matheus, boa pergunta. Não, não é uma certa desvantagem, tá? É, porque o que a gente falou é de marketing, é conteúdo você pode colocar os posts você pode narrar os posts tá, então você não precisa ligar sua câmera, você coloca o conteúdo e você coloca só o áudio, entendeu? então não necessariamente, agora o que, claro, se você aparece, você vai ter mais conexão com as pessoas, que é isso tudo que a gente falou, é importantíssimo ah, mas eu sou tímido, eu não quero começa com os posts e depois, se você puder narrar né, o áudio apenas, né, tem essa plataforma mesmo que eu trabalho, streaming art, você coloca só o áudio e grava naturalmente. Tá certo? Obrigada Entendi. pela pergunta. E aí, pessoal, mais alguma pergunta? Ninguém? Legal, então. Renata, mais uma vez, super... Mega! Opa, temos o Clayson. Clayson, por favor. Oh, o pessoal vai aparecer timidamente, vai aparecendo aos poucos, mas tá chegando aí. Vamos lá, Clayson, por favor. É, bom, bom dia, professor e professora. É, lá na, na live do, do YouTube agora há pouco, você falou um pouco sobre o tráfego pago. É, e eu não consegui comentar lá a tempo, porque eu não queria te interromper. Mas enfim, é, eu sou um microempreendedor, eu junto com a minha mãe a gente tem uma empresa de marmitas saudáveis e eu acabei entrando lá pelo nosso Instagram no tráfico pago que eu fazia lá pelo Instagram mesmo e depois eu percebi que é, trouxe sim uma relevância pra gente, trouxe um alcance alto mas depois, por exemplo, se eu, é, eu fiz umas duas semanas seguidas e aí eu fiquei duas semanas sem fazer e o meu público caiu totalmente. Então, agora, é, o que eu percebi é que o meu só tá funcionando no tráfego pago. O orgânico já não tá mais tanto. É, infelizmente isso tem acontecido, eu também tô observando isso. É, mas, assim, é a questão né de política lá do Zuckerberg, né? Porque, a partir do momento que você trabalha né as mídias pagas, é, eles vão cada vez mais fazer com que você é, faça de forma paga agora se você não fizer né você fica naquele dilema né você fica só no orgânico e aí você também vai ter um, um caminho um pouco mais longo né? Você pode trabalhar só o orgânico mas é um caminho bem mais longo e aí que que eu te recomendo você não precisa investir muito né então 10 reais por dia é, no mínimo seis, né? acho que ele está agora, seis reais por dia, para que você consiga movimentar. Os algoritmos precisam ver que está tendo movimento no tráfego pago, tá? Não necessariamente você precisa ter valores altos investidos, mas isso tem acontecido mesmo. Ok? Bom, agora eu acho que é o último, então, né? Renata, se você puder dar as palavras finais, antes de tudo, muito obrigado pela sua, mais uma vez, né, pela sua brilhante apresentação aqui, participação, sempre com a gente aqui, sempre quando puder, por favor, volte, vai ser um prazer recebê-la aqui, e se você puder fazer o fechamento, então, dessa dessa nossa, mais uma sessão aqui, né, pessoal do Market Week, aguardamos vocês à noite, a gente vai ter novamente pessoal do TikTok, do Hello, nós vamos ter influencers falando, o professor Gabriel Delizio também estará com a gente, conversando um pouquinho sobre marketing digital, o evento acontecerá presencial na Paulista, 2000 à noite, às 19 horas, e também será transmitido, a gente aguarda todos. É com você a Agora, Renata. Então, mas primeiramente, muito obrigada, né, por essa oportunidade, que muito me honra sempre. E a mensagem final para os estudantes é que é, você trabalha o marketing digital pessoal seu também, entendeu? Então, tenha sua marca, faça conteúdo, isso é muito importante para o seu currículo digital, que agora está muito em moda, né? Currículo digital. A partir do momento que você vai fazer uma entrevista numa empresa, e essa empresa vê que você tem conteúdos, né? no YouTube, no Instagram, a rede social que você mais se identificar... Isso é importantíssimo para a sua experiência profissional. Essa é a mensagem final aí, tá certo? E façam lives também. <risos> Valeu, obrigado Renata, que joia. boa dica aí, e vamos que vamos aí para os nossos eventos, para as nossas aulas e tocar em frente, obrigado Renata, obrigado a todos aí pela participação aí, mais de 100 participantes, olha que, que legal Renata, vamos, né? muito legal, Conversão bem legal aqui, que joia. obrigado a todos aí, e, Renata, que legal né, aprender ao vivo aqui, adorei aqui, não canso de repetir aqui, muito legal, valeu pessoal, bom dia a todos aí, até mais. Tá bom, obrigada, tchau gente.